Muito bom dia, quem nos acompanha a partir de agora, Remix no Ar. Estamos aqui na igreja ucraniana do município de Mafra, com o seu par, com o padre Jaime Valos, e também com a Alessia Maria Labas, ela é da Associação Ucraniana Catarinense Ivan Francó vice-presidente da Representação Central Ucraniana Brasileira por Santa Catarina, a E a gente vai falar, claro, com, pela presença do governador Carlos Moisés, que esteve aqui nessa semana visitando a comunidade, e vamos falar também do momento do conflito é, lá na Ucrânia com, com a Rússia. Tudo isso a gente vai atualizar a partir de agora. Lécia, bom dia, satisfação de estar conosco mais uma vez, e a presença do governador, nobre presença. Bom dia, Márcio, bom dia a todos que nos acompanham. É, sim, foi uma, uma visita muito importante para a comunidade ucraniana catarinense é, está, está, receber essa visita e toda a comitiva que o acompanhou é, pelo momento que nós, nós vivemos e principalmente pela importância da colonização ucraniana no estado de Santa Catarina. Na ocasião, nós pudemos lembrar... É, que comemoramos no ano passado 130 anos da imigração ucraniana no Brasil e, por consequência, em Santa Catarina. Essas comemorações foram adiadas em razão da pandemia e para este ano e hoje estão novamente adiadas em razão da agressão russa à Ucrânia. Mas foi muito importante para nós... É, Falar né, sobre essa, essa questão e pedir ao governador a inclusão na pauta, eh, no calendário oficial de, do Estado de Santa Catarina, dessa, dessa comemoração. Isso foi eh, muito produtivo para nós adiantarmos essa pauta, ter esse contato, estreitar esse laço com o governo do Estado de Santa Catarina. Conversamos também com o padre... Jaime Valos, parco aqui da Igreja Ucraniana, para a importância do governador eh, estar presente aqui. E pergunto, na sua vida de sacerdócio, é a primeira vez que o senhor conversa como padre com o governador, que faz essa visita ilustre. Bom dia. Bom dia, bom dia, Márcio, bom dia a todos. Aqui em Santa Catarina, certamente é a primeira vez né, que me encontro com o governador e que recebemos a visita oficial também do governador da nossa igreja e da nossa comunidade. É, isso é muito importante, como já ressaltado pela Alessia, e sobretudo demonstra né, por parte do governador o, a sua preocupação, o seu carinho e a sua afeição pela comunidade ucraniana, mas também pelo nosso povo que hoje, nesse momento, está sofrendo essa agressão injusta e insana pelo governo comunista russo. Aproveitando também, padre, esse momento que o senhor mesmo falou, essa agressão insana, não se esperava com toda a certeza, desde a última conversa que tivemos, inclusive com o senhor e com a comunidade também, essa extensão desta guerra. E acreditamos, claro, que a gente torce a comunidade também ucraniana que esse conflito termine. Com certeza, nós torcemos e rezamos pedindo pela paz, pela unidade, pela soberania da Ucrânia, sobretudo demonstrando que a Ucrânia é um país independente. Né? E como já falado, essa agressão, esse conflito injusto, sem sentido, reconhecido que é injusto pelo mundo todo. Somente o agressor não reconhece a, a agressão e a injustiça que ele está cometendo e os assassinatos, propriamente, contra um povo, um povo bom, um povo pacífico, um povo humilde. Um povo ordeiro? Ordeiro, com certeza. Obrigado, padre Jaime Valos. É, Lécia, dentro desse mesmo raciocínio, você que tem contato com pessoas também na Ucrânia, como é que está esse momento, como é que você descreve? Essa extensão a gente aguardava, torcia, rezava, como falou o padre, que terminasse há muito tempo atrás, mas infelizmente continua. Sim, nós continuamos acompanhando com muita apreensão, com muita aflição, porque nossos irmãos ucranianos estão é, perdendo a vida é por defender a sua a sua pátria por defender a sua liberdade defender a sua soberania é, talvez a palavra conflito ela nem seja tão adequada para os ucranianos não é um conflito os, os ucranianos não estão atacando a Ucrânia está se defendendo a Ucrânia não saiu do seu espaço territorial para atacar ninguém ela está defendendo a sua pátria então, nós torcemos é, de igual forma para que essa solução é, se resolva o quanto antes. No entanto, nós não podemos deixar de observar a, a destruição que essa agressão está fazendo lá na Ucrânia. Já passamos de 5 milhões de refugiados é, e dentro da Ucrânia nós temos muitas... É, é, muitos cidadãos ucranianos em situação de vulnerabilidade, é, deslocados de suas regiões, dentro da própria Ucrânia. Então, nesse momento, nós enfatizamos o nosso pedido ao povo brasileiro, que sempre foi tão solidário, tão tão acolhedor, para que continuem nos auxiliando nas campanhas de ajuda humanitária. É, basta procurar nas redes sociais, comitê Humanitas Brasil-Ucrânia, Lá encontrarão informações sobre o PIX para ajuda humanitária, seja pela representação central ucraniana, seja pela organização é, ligada à Igreja Católica, que é o Caritas, uh, para que continue auxiliando o nosso povo ucraniano. Muito obrigado com a participação da Lécia Maria Lavas, ela que é presidente da Associação Ucraniana Catarinense Ivan Francois e também vice-presidente da Representação Central Ucraniana Brasileira, a RCUB, por Santa Catarina. Padre, para terminar, deixa uma mensagem para os nossos seguidores, por gentileza. Então eu gostaria de lembrar e frisar, sobretudo, que nesse momento, diante dessa situação, propriamente nós podemos fazer muito pouco. Não temos condições de ir... Além dessas pequenas ajudas que já foram mencionadas, mas sobretudo eu pediria para que nós, quem, quem está nos ouvindo, reze, peça pela paz, peça pela unidade, peça pela presença de Deus no meio do nosso povo ucraniano e que esse agressor realmente retire-se das nossas terras, das terras do nosso povo que está sofrendo. Agradecendo então a mensagem do padre Jaime Varos, ele pároco parco da igreja ucraniana aqui no município Mafrense, não só no município Mafrense, são várias também comunidades, trazendo então essa mensagem pedindo pela paz lá na Ucrânia para os nossos seguidores do R-Mix no Ar. Tranquilo? Obrigado, Lessa.